Irritado porque perdeu o primeiro vestibular FSG? Ou triste porque não passou? Alegre-se! Você tem uma nova chance! Vestibular Extra FSG. Escolha sua forma de ingresso via Enem ou redação. E aproveite a oportunidade especial de financiamento estudantil para pagamento em até 10 anos. Acesse fsg.br barra vestibular e inscreva-se. Vestibular Extra FSG. Surpreenda-se com uma nova chance. Prova dia 5 de julho.